E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa saga que a gente tá fazendo aqui no Keydrop Em busca de pegar a skin mais insana do site Já vou deixando aí a dica pra vocês, galera Tá rolando alguns sorteios bem legais aqui no Keydrop, tá? Tem uma Survival Knife Fade, que é o um sorteio mensal aqui do site E bom, só pra atualizar vocês aí, na última vez que eu colei aqui no Keydrop Eu peguei cinco facas, fiz o um sorteio de uma Kavugan pra vocês Coloquei mais um pouquinho de grana aqui no site, abri umas caixinhas do evento e tal Para ter umas skins mais baratas pra gente poder fazer uns upgrades muito Loucos e não ficar perdendo muito tempo aqui Abrindo caixas, porque agora o meu foco no drop Galera, vai ser tirar essa Gangneer Mano, é o que eu sempre tenho falado pra vocês Que eu quero pegar a skin mais cara De AWP, já que no momento A Raul não tá sendo utilizada, né a M44 tá bem fraca Mas a Gangnir, por outro lado é uma skin maneira demais E dá pra gente conseguir ela aqui No site por 6k doll, claro Eu poderia tentar loucura? Poderia, né Mas não é assim que a gente brinca aqui no drop A gente vai devagarzinho, baby steps Igual formiguinha, tá ligado? Então já vou mostrar pra vocês o que é que tá rolando Além das minhas caixas favoritas do momento aí Que são as caixas dos youtubers Tá rolando também aqui o evento Cyber Vou abrir uma caixinha de 5 dólares aqui Porque o que que é bom do que drop Nesse momento de agora, se você vier e adicionar fundos Você vai ganhar aí além de moedas de ouro Que dá pra abrir caixas Os pontos do evento Então é só também utilizar aí o código promocional login para você não ficar de fora aí e ganhar os 5% de bônus Além do bônus, você vai ter as moedas douradas De acordo com o que você quiser depositar tá? E os pontos do evento Que a gente também consegue abrindo as caixas aí do evento como eu vou fazer agora, olha só. No caso, ganhamos 150 pontos. E vindo aqui na página do evento, cara, dá pra trocar esses pontos por skins muito maneiras. Então eu vou logo raspar aqui todas essas cartinhas, mano, pra já ganhar skins garantidas. Se a minha internet permitindo. E aí ganhamos fácil assim, mano, as três skins grátis aqui do evento. Também vai rolar durante esses próximos 23 dias aí um ranking com 100 principais jogadores que abriram caixa do evento, e esses caras vão tá ganhando muitas skins iradas de graça, mano. Várias facas, várias skins aí de AWP, de AK, de M4, realmente skins pra você jogar. Basta você se classificar aqui entre os 100 primeiros e manter essa classificação, que daí no fim do evento você vai ganhar a skin de graça, dependendo aqui da sua posição. Aqui no Keydrop também tem a caixa Diária que você pode abrir E várias, várias missões que você pode completar para ganhar essas moedas de ouro Muita gente me fala que entra no Drop aqui E consegue muita skin grátis Então se a galera tá conseguindo, não perca tempo Link na descrição, cola aqui também E receba aí todas as skins possíveis que você conseguir pegar Usando só os bônus Bom, o foco hoje é o upgrade Antes de usar essas cinco faquinhas Eu vou tentar a sorte aqui com as skins grátis Que eu acabei de pegar, as skins que eu abri ali Na caixa, e como estamos falando de skins aí Que tem um valor menor Aqui a gente pode arriscar um pouquinho mais, tá? Pode tentar pegar uma coisa Um pouco mais cara Eu acho que 14% pra começar é demais Né, mano? Depois a gente pode tentar pegar essa de golzinha Mas que tal a gente começar com 30% de chance, mano Será que rola? Já soltei, tá na tela. Passou, beleza, beleza. Bom, já que a primeira tentativa não deu certo, deixa eu ver aqui. Eu tenho mais 60 e dólares em skins, se não são facas, né? Daria pra gente tentar algo um pouco mais arriscado. Pô, 30% eu já errei uma vez, mano. Então, vamos tentar de novo essa Alpezinha. Vai, 57% de chance. Para nela! Para nela! Me dá as imóvelzinhas. Beleza, Alp Azimov Field Tested. Eu vou colocar um desafio para vocês, não vai ser fácil dessa vez não. No último vídeo no Kidrop eu peguei uma Kavukan e sorteei ela para vocês. Inclusive tá aqui no meu inventário, né, esperando a liberação dos 7 dias aí de Trade Hold. Mas já temos o vencedor que eu fixei no último vídeo lá do Kidrop um comentário aleatório, né. Hoje o sorteio vai ser dessa Alp Asimov Field Tested. Já pode comentar aí embaixo que você vai estar tá participando. Mas o sorteio só vai ser válido se em 48 horas a gente conseguir bater 3 mil likes nesse vídeo vídeo. Mano, não é muito. É só 3 mil pessoas das mais de 10 mil que assistem todos os meus vídeos, clicar aí no botão de like. E aí você deixa o seu comentário também. Aqui 48 horas, eu volto aqui no vídeo. Se tiver batido os 3 mil likes, essa Alpes Imóvel é de um de vocês que comentou e aí eu vou fixar esse comentário. Bom, vamos lá. Vamos aos trabalhos. Deixa a Alpias Imóvel quietinha, depois eu vou tirar ela pro meu inventário. Temos 955 dólares de facas que eu tinha deixado aqui. O foco do vídeo de hoje seria transformar isso em pelo menos 1.500 dólares, tá? 50% de lucro seria bom pra caramba. Claro, eu podia. Simplesmente pegar cinco facas, buscar aqui um skin de 1.500 dólares, tentar um upgrade aqui arriscado, né? De 55%. Não é esse o foco, mano. A gente vai faca por faca, tentando ou dobrar ou triplicar. Mano, eu já tava de olho nessa desertezinha. Então a gente já começar com ela. Vou botar do lado esquerdo. Pimba! Desert de 200 dólares. É só parar dentro e tá dentro. Mano, eu tô hackeando o upgrade do Key Drop. Toda vez que eu venho aqui, 1.050 dólares. Tá, vamos tentar não fazer cagada. Essa digo já deu certo uma vez. Será que eu tento ir nela de novo, mano? Pô, mas 66% de chance pra arriscar a faquinha de 147 dólares dá um peso no coração. Eu tô achando que eu preciso fazer o seguinte. Uma dessas facas aqui vai embora, mano vai virar caixa. Vou vender a faca de 140. E não vou focar nas caixas do evento, nem nas caixas dos youtubers. Vou vir aqui embaixo pras caixas premium. A gente pode abrir as caixas da Fire Serpent. E são duas chances, ou mais, né? A gente pode vender as skins e abrir de novo, de trazer uma skin um pouco mais cara aí pro inventário, pra colocar ela no upgrade, mano. Então vamos lá. Uma Cada vez aqui Porque se já der bom na primeira Aí já tá tudo certo Ó oh, as Asimov tá me perseguindo, pô Beleza Pena que não veio o field Tested. Vamos abrir de novo Deu lucro, né, a caixa Espero que agora dê um lucro alto, mano Alp Wildfire Calma aí que eu não sei o preço dela ao certo 112 dólares Beleza, beleza Bom, eu queria skins mais baratas do que a faca Mas ó, eu vendi a faca de 140 E saí com duas skins de 190, mano Não era isso que eu queria, né Eu queria umas skins bem baratinhas Pra tentar umas doideiras Eu tenho ainda dolinho aqui, mano Vamos abrir as caixas mais baratas Baratinhas. Se não tiver doideira no vídeo meu, upgrade com 10%, não sou eu gravando o vídeo, né, mano? Então vamos abrir aqui essa caixa 10 dela, acho que dá pra gente já pegar umas skins maneiras. Abrir de novo aqui, mais 5. Opa! AK Neon Rider, de 20 dólares, sendo que eu gastei 2 dolinhos nessa caixa. Vou abrir mais, vou abrir mais 5, acabou minha grana. Tá, deixa eu ver como perto que a gente já tá aí da nossa meta, galera. Claro que não contem os 100 dolinhos aí das imóveis de vocês, mas ó, já estamos com 1.200. Vamos lá, chamei o upgrade aqui de 11%, mano, tá? Ah difícil, mano. 11% é muito difícil. Eu tô achando que vai parar do lado esquerdo, depois da metade, mano. Tô acreditando nisso. Pelo menos eu acho que é o que vai acontecer. Posso estar... Ah, posso estar completamente errado. Mas eu tô certo mais uma vez, velho. Eu falo que eu hackei essa roleta, vocês não acreditam em mim, mano. Olha o tanto de AWP Imóveis que eu já peguei aqui, mano. Bom, vamos lá. Agora tá na hora dessas duas AWP Imóveis virarem alguma coisa mais insana. Vamos começar aqui os upgrades mais sérios, galera. Pode ser essa, Ursus? Pô, 45% de chance não, mano. Que queria um um pouquinho a mais na realidade. Vou tirar uma Opias imóvel vou colocar o hard Farma. Beleza, 54% de chance. É só passar da metade que tá lá dentro, mano. Passa da metade com vontade. Ah, agora eu errei feio, velho. Errei Poxa, mano, esse era um upgrade que eu não queria ter errado. Eu vou ver se essa Desert Eagle me dá sorte de novo com o um upgrade de 35% de chance. Tá lá dentro. Beleza. Recuperei as skinzinhas que eu tinha perdido. Bom, e como sempre, né, tem a hora de meter o louco, mano. Todas as skins que eu tenho aqui estão perto de 200 dólares. O ideal seria a gente conseguir pegar uma faca tipo essa. Ou então uma M9 Doppler. Aqui já tá muito interessante, mano. Eu vou tentar um upgrade de 30%. Se não der certo, eu vou tentar outro upgrade de 30% por ela. Vai, essa digo tá me dando sorte. Para lá no 30%, mano. Só isso que eu te peço. Ai, vamos de novo. Vai, mano. Eu sei que essa digo quer se transformar na M9. 30% é arriscado. Ai, ah, caraca, velho ferrei, mano. Bom, temos aqui 700 dolinho, galera. O meu foco era pegar uma skin perto de 1500, velho. Ainda temos uma grande chance de conseguir isso, tá? Eu acho que na real faz mais sentido eu tentar pegar aqui uma Butterfly Doppler, mano, de 1200. E se rolar pegar ela, a gente tenta dar um upgrade nela por outra faca. Antes, vamos fazer o seguinte, então. Vou focar numa faca que tem a metade do valor da Butterfly pra gente ter um upgrade safe aqui de 55%. Rolando a baioneta, eu jogo ela na Butterfly, vai. 55 não tem como dar errado, mano. Parou. Agora que eu falei que eu ia fazer, eu vou ter que fazer, né? Tá aqui, velho. Tudo se resume nesse momento. Em parar ou na metade de lá ou na metade de cá, velho. Caraca, mano. E agora, velho? Mano, se der certo, vai ser 1.500 dólares aqui em skins. objetivo completo. Só não pode parar na metade da direita, nem aqui no finalzinho. Bora. Butterfly Knife Doppler. Uma das minhas facas favoritas. Yeah! <risos> Aí mandei bem demais, velho Tá maluco, mano Você tá doido 1.600 dolinhas. Na verdade só 1.500 pra mim E 100 dólares pra vocês Tamo destruindo, galera Tamo destruindo demais, mano No último vídeo a meta era 1.000 dólares e bater uma meta Agora subir uma meta pra 1.500 e bater uma meta Como diria a Dilma Dobra a meta No próximo vídeo a meta é sair com uma skin mais high tier A gente já tá aqui, ó Podendo dar upgrade pras skins high tier, mano Vamos colocar aqui 2.000 dólares é a meta, mano Pode ser, por exemplo, uma butterfly knife fade. Claro que eu não vou chegar aqui igual um maluco e tentar um upgrade de 65%. Muito provavelmente eu vou vender a Butterfly. A gente vai ter 1.200 dólares para abrir caixas. Vou usar essa Classic em algum upgrade mais arriscado para tentar pegar uma faca do dobro do valor dela ou algo do tipo. Mas enfim, se vocês querem ver isso acontecer, se inscreve aí no canal, acompanha todos os vídeos que eu posto. Hoje eu fiquei hypado, mano. Fiquei hypado demais, velho. Que drop sensacional, velho. Eu tenho ainda os pontinhos do evento. Vou mostrar pra vocês uma parada legal, tá? Você pode chegar aqui na fábrica também. O tanto de pontos que você tiver, mano, ó, 182. Eu posso trocar por skins pra ficar com zero pontos, mano. Não desperdiçar nada. E aí a gente fabrica aqui uma skinzinha. Beleza, deu uma de golzinha. Bom, vejo vocês na próxima, galera. Tamo junto demais. Um abraço. Falou!